Não só agora porque você tá falando da Gamax, hoje estamos aqui com mais um vídeo, e hoje voltando aqui a mais uma parte de... Ai meu Deus, Layers of Fear. Onde agora, a partir de, a... de... A partir de agora, tudo é novo. Tipo, não dificilmente vai ter uma sala que eu já conheça. Ai meu Deus. Eita, spawnou. Eita. Uh, uma partinha. Eu estou velezando com os meus amigos e o outro achou ali o outro. Ai, meu Deus. Pecinho. O uh, nada. O uh, nada. O uh, nada. Tá trancado, eu quero isso. Baus, Legenda of Zelda. Olha o quadro... The Gretens é o nome. Ai meu Deus, sem isso Ah, relógio. Tempo. Ah, acabou o tempo. Hickory, decory, doc, the mouse, the uh, the h h h h Só pra quem assiste minhas, minhas lives. Look at my horse. My horse is amazing. Eu vou morrer. Nessa porrinha. Mentira, talvez vai ter uma sala ainda que eu já conheça, tá? Talvez. Eu não sei se eles deixaram aquela sala. Vamos ver. Se aparecer eu falo, gente. Eu já sei o que vai acontecer, então eu não vou fingir. Falar na sala? Essa sala daí não é nova não, gente. Ah, esse daí eu já sei, tira o fone. Ai, ainda me assustei! Ai, mas não foi tão pior quanto o primeiro susto. Ai! <risos> O primeiro susto foi absurdo. Foi absurdo o primeiro susto. Esforço de, de artista. E aí, tô acordando lugar novo. Ah, é isso Eita, que sala que é essa? Ai, ai, ai, cai, ai Carregou o mapa Eita, porra Chave Acho que essa aparição da moça agora Antes era mais cedo que aquela mulher aparecia Acho que fizeram ela aparecer agora Porque agora que a brincadeira vai ficar séria Oi, ratinho kawaii deixa shuuu em que seu lindo? Alice no país das... das porra nenhuma oi ratinho seu fofo olha que bonitinho, ele tá olhando pra lá eita Que é isso? Ah, Ok. Aí, Eita porra, Ratinho? Eu acho que isso é uma trollagem pra gente ficar olhando pra baixo e vai ter alguma coisa em cima da gente. Ah, essa sala é muito claustrofóbica. Olha, Ratinho. Como você subiu aí, filha da puta? Eu já descobri que a Verusca me odeia Eita porra eu... Olha o que você fez Filho da puta Cat, Dog, Rat Ah, aqui, provavelmente isso aqui vai Vamos lá É isso? Tá, vermelho 9 é G ah, velho, não sei. Ah, tem uma porta aqui. Ah, <risos> ah ela vai vir o puzzle. Tá, vamos lá. Aquilo era um rato. Reto, vamos ver. Desce aqui, desce aqui, vem aqui. Seis... Oito. Sete. Seis, oito, sete. Seis, oito. Essa ah, é foda. Isso que é pra garantir que é um rato mesmo. Eita, olha que salas grandes, vai. Pra que isso é jeito de tamanho? Ai! Caralho, esse ratinho só me fode. Berusca! Desculpa se você... eu. luz. Eu juro que eu não tô entendendo nada. Eu vou nessa porta. Tem mais luz aqui. Cala a boca, seus ratos. Ratoeira, bebida. E mais uma cartinha dessa. Isso aí é um colecionável também, pelo que eu entendi. Na... SCP? Virou SCP-82 ou 87? Ah! É bom cair assim, de vez em quando, sabe? Fortalece os músculos. Isso tá certo. Ter essas placas flutuando. O que, que tem aqui? Alguém abriu a porta Abram alas para mim O rico O artista O lindão Bando de recalque Vou falar dos recalque que abrem a porta pra mim. Ai, que guarda mais bonito. Gente, eu, eu digo. Se vocês querem que eu jogue jogo de terror, eu amo jogar jogo de terror. Só que evita me falar jogo de terror de... Tipo assim, sabe aqueles de correr? Sabe de correr de monstro? É... Tipo, eu prefiro muito mais um desse psicológico do que os de correr de monstro, mas não que seja ruim. É que eu gosto de, se o jogo for de correr, tem que ser bom, sabe? Tem que ser aquele jogo bom. Porque, por exemplo, o, um exemplo de jogo que não é tão bom assim, tipo, é bom, mas pro estilo de correr é bugado. Lembra do não novo, tá? Lembra do pesadelo início aí, quem conhece? Aquele jogo é ótimo, só que quando você tem que correr do monstro, você buga nas paredes, é horrível. Isso é ruim. Agora, jogo bom de correr... Eita, Ih, vai acabar a bateria da câmera, gente. Olá, perdoe-me por não escrever há um tempo. Tenho andado repleto de trabalho. Devo lhe dizer, só a última carta foi preocupante para dizer o mínimo. Não posso acreditar que, a, ele, que ela colocaria fogo em suas antigas pinturas. Por que ela faria isso? Principalmente a Dama de Preto. Foi seu tributo a ela, não foi? Não sei o que lhe dizer, exceto... Que consiga ajuda profissional para ela. Você também deveria falar com alguém. Contudo, o que aconteceu eu tenho certeza que ele faria bem provavelmente. Não preciso lhe dizer que o comprador ficou extremamente desapontado com a notícia. As novas peças não estão vendendo tão bem quanto as clássicas. De qualquer forma, continuarei procurando. E você aguente firme e foca no seu trabalho que ainda tem talento aí. Eu acredito em você, seu amigo e a gente. Eu não. I don't. Eu acreditei... Era minha esposa que escreveu aquilo. Ah, essa sala também já tinha, gente. Oi. Olha só. Estão me vendo, meus nudes! Ai meu Deus, meu corpo está doendo! Ai, levantei. A ah, mesma carta, ah tá, eu só voltei pra cá. Eita, é aqui que tá o Hickory Dickory Duck. O maldito vira-lato oh, que não cala a boca. Ei, hey, hey, eu também posso fazer isso uh, também, tá vendo? Mas você não consegue pintar, não? Bem, tudo certo. Right. Aparentemente, eu também não. I, Ai, meu Deus, que triste. Olha o que as críticas fazem com uma pessoa. Viu, gente? Eu sei que às vezes você... vocês querem criticar algo, mas. Cuidado, as críticas machucam. Principalmente pra artista, né? Ratinhos! Por que vocês estão correndo daqui? Ah, não tem nada aqui? Uma sala pra me deixar cego? De tão escuro que é? Ah! Jogo, você tem que me assustar quando eu tiver com ar no peito, não quando... Jeremy! Eu falei que eu não quero mais falar com você. Valeu a pena? Ah, os, acho que os ossos e tudo mais! Hey there, Oi, princesa, o quê? Ah, isso é remédio do papai. Ah, falando com minha filha bêbado. <risos> this is hurting, Sempre this que o papai está com dor, isso faz a dor ir embora. Não! Não isso! Não, não mexa oh, nisso. God. Ai, meu Deus. I'm so... Eu sou tão. Espere. I'm sorry. Me perdoe. I'm sorry. Ai, meu Deus. Eita segredinho. Narnia! Por que, que eu. Por que, que eu peguei? O que, que eu peguei e por quê? Lembra dessa sala, tá? Não olhe para trás, é só não olhar. Carregou o mapa. Instinto de autopreservação. Tipo assim, pra quem não sabe daquela sala, a mulher tava lá atrás. E se eu olhasse pra ela, morria. Véio. Será que eu usarei? Sai daqui, ratinho! Tá, a bateria ainda não acabou. Eu vou seguir pra cá. Eu tenho certeza que é aqui. Ou não, né? Ah, aqui. Não adianta. Eu não consigo mais suportar. Se eu tentar pintar com os dois braços quebrados, vai dar na mesma. Ah, gente. Que dó, mano. Tá tipo... Mano. Eu vou chorar junto com o cara, velho. Vambora. E aí, Oxi. Consigo, gente, eita. Foco, câmera. Me foca. Ih. Filha da puta. Mano, por que tá dando essas... Olha. Aí, passou. Tava carregando. Mano, meu cora... Ah. Próximo andar, eu sei qual é. Vamos subir? Ah é, não dá. É aí. Vamos subir. Foi? Nós vamos subir. Ah, essa parte eu também nem, gente. Olha tá lá, ó. Olha que bom esse jogo é, ó. Como é que bom esse jogo? Olha quem é. Olha que demais essa cena, gente. É absurdo de bom esse jogo. Caindo! A bateria vai acabar! Eu não quero que acabe antes de eu chegar no quadro de novo. Eita! Onde eu tô? Mano, acho que o meu personagem já caiu umas três vezes. Eu gostei daqui porque aqui tem luz. ó oh, uma caca dentro da minha filha seria aqui agora Aqui a parte do. que essa sala também já existia, gente. Só essa partezinha aqui, ó. Hickory oh, mouse ran up the The struck one. ran down. Olha lá, já tava tá loucão. Você vê, veja, não usem drogas, crianças. Acho que é para voltar, né? You know. Você sabe. Even though you are my rival and the source of all my sorrows, you're also the only one I can still talk to. The only one que vai, que vai me escutar? I'm not sure se if É engraçado é ridículo, ou, ou pathetic. Verdadeiro. Provavelmente os dois. Ela tá pronto com quem? Com a filha. Eu vou deixar ela ali. Ela tá lá feliz lá, né? Não vamos mexer com ela. Aqui, ó. O jogo terminou nessa cena. Ó. Quem não sabe. O telefone tocando. 363. Oh, o jogo terminou nessa cena. Depois desse puzzle aqui, ó. Oh comigo, por que você não fala comigo, 3, 6, eu gostava tanto desse telefone, aí você começa a escutar um barulho no telefone por aqui ó, aí você olha para cima, e aí abriu, aí ah, aqui termina o jogo, exatamente aqui, só que agora nós continuaremos. O que será ai que demais, gente. Que demais. Você prometeu? Oito cinco três. Ah, gente, espera aí. Calma aí. A câmera parou de gravar, mas eu não vou gravar sem câmera voltando. Bom, gente, eu sei que essa não é a melhor câmera que existe, né? É a minha webcam lixo, eu vou comprar uma melhor. Mas para terminarmos essa parte com câmera. Aqui parecem 5 3 5 4. Porra, não tem nada. Não. Nunca as houve. That é never will. mexer no telefone. 3, 5, 4, foi daqui que o bebê veio, nossa que demais essa parte gente, na boa, de longe minha favorita. Algumas pinturas estão além de meras palavras que dirá de críticas, conhecimento básico de assuntos de uma obrigação. Alguém sequer tentar dominá-las. Babyface é uma dessas pintoras, a Babyface, uma dessas anomalia artística que atrai dezenas de milhares de entusiastas da mediocridade e fãs de abstrações de fim de semana. Na realidade, isso parece com o resultado de uma maratona de arte de uma semana de um pintor desajustado, desajustado trancado em um porão escuro, deixando de lado as horríveis execuções. A pintura se sobressai de uma forma medonha. Realmente. Eu precisava de algo para the... dar... Como eu Final touches finger I needed a finger chopped it off easier than saw on a leg fora, washed it dried pena, it in an oven aqui, fell asleep almost forno, burned it adormeci, will I bem. manage to pull this off será que consegue fazer isso? Será que eu vou conseguir gente eu cortei um dedo será que é meio esses negócios não, não é possível. será que é da minha mulher da minha filha O que ela disse? Eu costumava te odiar, mesmo agora. Você deve sentir, se sentir perdido sozinho, desesperado. Finalmente percebeu: você sempre será a parte quintencial. Ainda há é uma maneira. Termine isso. É minha mulher. Eu sabia que eu estava dizendo minha mulher. dedo, fucking um dedo Hoje gente, espero que vocês tenham gostado dessa parte não se esqueçam de avaliar, se possível comentar é, deixem seu like, favorito é, compartilhem o vídeo, por favor, né, que isso daí vai vai ajudar e até o próximo vídeo, gente então pessoal, falou